Bom dia galerinha! Olha nós de Pica-Pau XRE Seguinte É. Faltando a história Lander, Pra vocês entenderem esse contexto, né? Ah, tá um vento da porra Ah! A bengala do lado direito da Lander tava com problema vivia estourando o retentor aí o mecânico hoje é um sábado, né, ele pediu a moto ontem pra olhar com, com mais calma o que é que tava acontecendo que eu estourava do lado direito, o esquerdo nunca estourou Eu achava que era eu que ficou o cupim, né? Na dúvida, eu sou assim, na dúvida eu tô errado Não tinha a justificativa, então fui eu, então... Acaba essa história, eu assumo o, o que me for de direito e... Vamos continuar, vamos pau pra frente Mas não era, não era, se fosse pra estourar, estourava os dois Mas não, estava estourando só um E estourou três vezes Aí ele ficou encucado com isso, pediu e verificou, né? Tirou, retentou e olhou todo tirou, o, o, o a bengala toda. E aí ele descobriu que existe uma, uma arruela que pega na parte de baixo da bengala, que ela tinha quebrado. Então só tava com a essa arruela, ela meio que um guia para que quando o pistão descesse, ele descesse correto, não não não não, oscilasse, não fizesse. Nenhum tipo de balanço. Se eu, véio, esse balanço, obviamente se alguma tiver alguma peça, alguma peça aqui tem aqui descer reta, vai descer torta. Porque oscilou. E ela tava correndo. Bom, e essa arruela quebrada tava riscando o se fosse o eixo por onde o pistão desce, por dentro. Como mais chegou a comer, mas comeu mesmo. Vou, vou ver se consigo tirar uma foto e. E mando pra vocês. Porra. Blitzes. Como parece Blitz de acidente, é? Ah não, é. Ah, o águia. Bom, ainda bem que estamos todos em dias. Daí o que acontece? É. Riscando, estourando. Os Do dois, um. Ou ia a partir o... o eixo da bengala. Eu ia, não, só tinha essa opção mesmo, a partir aquela porra, que tava comendo o ferro mesmo, comendo, comendo, comendo de verdade, deixa eu passar nele, pegada, e eu tô de XRE, véio. porra, a XRE, a moto que eles adoram, ladrão, adora essa moto. Não pararam é, é bom que a gente ganha tempo, né? Eu já tava com todo esse tempo perdido aqui Bora pra frente Então é isso, a gente vai lá comprar essa arruela Que dá sustentação Para que o eixo Do suspensão do, do, do, do, Não se e não, assim não parta a minha porra vai agora na Yamaha do Bonoco, ver se acha. E aí estamos aqui de, de XRE300, um colega que emprestou para a gente comprar essa peça. A passagem é a segunda vez que eu ando de URE é, né? Ao fazer uma voltinha bem suave E confesso que estou gostando a moto confortável Bem confortável mesmo Muito silenciosa Boa no feito traseiro, tá, que dá uma bom, então nós vamos na Yamaha do Bonocô e novo, para ver aquela desgraçada daquela MT, e, quando a gente volta. Dá uma arruelazinha, acho que custa 50 conto. Que porra é essa? Essas peças que fabrica pouco. Cuidado, né? Só o freio dianteiro que está efetivamente segurando a moto. Então vamos com calma. Não sei se foi impressão minha, eu senti um, um, um silício na roda traseira. esse painel que não acompanha. Quer dizer... É o bico, né? Mas também é besteira, né? Ninguém ficou olhando pro bico da moto. Segurar bem antes, porque por aí não tá sendo nosso forte. Olha. Abriu, abriu, abriu. Agora, Vou pegar para direita. Olha só gente, olha para cá. Deixa eu apresentar aqui a vocês. Presente. na manhã né está aqui só de muda sem jaqueta então nada de abusar nada tipo de abosta. No geral, eu tô gostando da moto, viu? Muito boa. Fortável, muito confortável, muito confortável. Ainda tô acostumando com o peso dela e o molejo, mas. Gostei de tempo. Não tem o torque da Landa. A Landa é mais mais violenta, mas pode ser meu uso mesmo. Agora a gente acha o ponto. Ornet. A ah, Ornet. Vamos, vamos por dentro hoje. Até porque é mais rápido. Uma vida, pô. o cara me pediu.. Foi. Orientação. O cara lá na Samarti de orientação, como ele chegava na Bonocô. Pô, mandei o cara aqui por cima, velho. Velho, Bonocô é por cá, véio. Quer dizer, por lá também vai. Acho por aqui é mais rápido. Quer dizer, é um percurso menor. Valeu pai. É um percurso menor. Mas que eu diga não eu não vou inventar arte mas o a ah, ah. porra por sei lá da seu sangue que <risos> querer inventar coisa mas... a cabeça no lugar ou... tudo é os mais os meninos A outra, a outra, a outra Devagar negro Tá, tá com um clima chato, velho Porra Tá aqui, faz um sol Arde um pouquinho Aí me vem uma nuvem preta Daquela Pesada, derrama tudo de vez, o refulso abre. Pra quem tem rinite, isso aqui é um inferno na terra. Eu? Não tenho, ainda bem. Mas me sensibiliza pra quem tem, né? Deve estar sofrendo horrores aí. Ó, oh, por precaução. Certo? Bonocô, chega aqui o ponto. É, é meio, meio embolado. Eu tenho que sair da esquerda. Isso, direita. Sete portas, vinha é da Bonocô. Pronto tá aqui, fica na direita. Direto. Vamos lá, Salvador. Confio em vocês, viu? Sinalização, sinalização. Seu lado tocando. Esse é um colega que eu. Ah, já cai, cai, cai, cai. Aqui, pronto. Ele deve ter chegado. Na Revaísa. Tô chegando, tô chegando. Eu falei ele que eu moro de plataforma. E qualquer lugar pra mim é longe. Aí fechar aqui, pronto. Agora é direita. Direita de novo. E ainda tem um detalhe, né? Eu tô de sobreaviso. Não posso nem ficar muito tempo na rua. Segura! Só tem freio dianteiro, viado. Devagar, devagar. Lembrei, rapaz, lembrei da primeira vez que eu peguei a, a Landa, também tava assim, não tinha feito traseiro não, só tinha um dianteiro. E foi quando deu VDO na moto. Não, VDO não, é panete digital. Deu, cento e... deu 139. Naquela época foi a maior chegada que tinha dado na, na Landa. Né? Coloquei lá na estrada do CIA e aí cheguei. Galerinha, estamos chegando ao nosso destino É 2.60, ok um pouquinho aqui Olha, na boca da Yamaha E aí, não?